Muito bem, amigos do Canal do Bem, devagar e sempre. Agora, devagar e sempre, porque do nosso lado aqui, um dos monstros da cinematurgia, da dramaturgia, da teledramaturgia brasileira e mundial, essa mulher está no Guinness, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Ana Rosa né, está no Guinness book como a atriz que mais fez novelas né, na década de... No Brasil, no Brasil é, eu entrei no, no Guinness em 97, 97, é, como a atriz que mais fez telenovelas. O pessoal diz no mundo, mas no mundo é um exagero. No Brasil, com certeza. Mas é porque no resto dos países não se faz novela como nós aqui, né? Então, talvez seja mesmo por aí. Com exceção dos mexicanos. É, exatamente, exatamente. Ana, você provavelmente vai entrar no Guinness também por ter feito mais filmes espíritas. Este é o seu quinto trabalho, né? você fez Nosso Lar, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, As Mães do Chico, As Mães não, é, o filme dos Espíritos. Né? Nossa, por quê? Hum, pois é, não foi uma coisa assim planejada, só vou fazer filme espírita, porque eu gosto muito de fazer filme que também não tem a ver com a temática espírita. Eu tinha feito em 2008, Sob o Signo da Cidade, do Richelle e da Bruna, né, que foi um filme muito bonito também. É, na década de 60 e 70, eu participei de outros. É, em televisão, em teatro, adoro fazer uma comédia, gosto muito de fazer rir. Mas eu acho que é assim, uma consequência... Como eu sou atriz e sou espírita, aí as pessoas lembram que para fazer uma pessoa, um filme com essa temática, né, ou uma peça, e já fui convidada para outros também, que eu tive que declinar em função de tempo, porque quando eu estou gravando no, no Projac, o, o nosso tempo fica bastante restrito. E alguns até porque eu achei que assim, o roteiro não estava muito... Eu, eu, não, eu não gostei dos roteiros, né? não me senti bem naqueles roteiros, então eu abri mão. Mas é, o convite para tanto filme, assim, eu acho que é por causa disso, pelo fato de eu ser atriz e de ser espírita. Nós temos alguns atores e atrizes, inclusive da aldeia global, né, como é o seu caso, né, que são espíritas, né, notoriamente espíritas, né, e que assumem isso. É, para você, é, assumir essa condição de espírita foi difícil, foi complicado, é, obstáculos surgiram ou abriu portas. Como é que foi para você é, essa, essa associação da atriz com a, a, a religião com a filosofia espírita é até 1995 eu evitava e também ninguém da imprensa me perguntava porque são acho que são coisas assim muito pessoais e particulares né religião e eu achava que eu sempre tive isso como convicção é futebol política e religião não se discute cada um tem a sua e independia disso para a minha profissão. O que importava era falar do meu trabalho como atriz. Mas, em 1997, é, eu adaptei com meu marido e produzimos a peça Violetas na Janela. E eu tinha perdi, perdido a maneira de dizer. Né, uma filha minha tinha desencarnado. Então, foi inevitável. A imprensa vinha entrevistar a gente, falar sobre a peça. E foi uma consequência. A montagem da peça foi, de certa forma, uma consequência da perda da minha filha e as pessoas então perguntavam se eu era espírita e eu também não tinha por que esconder eu não saía pregoando olha, sou espírita, mas também se me perguntasse eu não ia dizer que não como a maioria dos brasileiros eu fui criada dentro da igreja católica mas como grande parte também dos católicos eu não era praticante a gente ia uma missa de vez em quando de vez em quando ia se confessar e ficava só nisso mas o, o espiritismo me explicou o porquê de mortes prematuras eu já tinha perdido um filhinho meu primeiro filho, do meu primeiro casamento, com um ano e dois meses, vítima de uma leucemia. E o Augusto César Vanucci, com quem eu trabalhei na época, me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu entendi, entre aspas, o porquê de mortes prematuras. Mas não foi a partir dali que eu me tornei espírita, não. Eu entendi, e aí a vida foi me levando, e trabalho na televisão, e de repente, eu quando estreiei na TV Tupi, eu fiquei famosa da noite para o dia... É, tive outros filhos, então, quando foi em 76, mais ou menos, eu estava fazendo a novela O Profeta com o Carlos Augusto Strasser, e conversando também, Strasser, eu disse ah, eu, na minha meu meio de campo em casa estava muito complicado, porque eu já tinha é, seis filhos, é, trabalhando em teatro, televisão, eu e meu marido, então, você imagina o que é a casa da gente. né Então, eu conversando com Strasser, ele falou, ah, vai lá no Lar Mãe Mariana, que ele era o presidente nessa época, vai lá com o Guilherme, as crianças, toma um passe, ouve uma palestra, ajuda muito. E eu fui, e realmente, a gente começou a, a frequentar mais assiduamente, e aí a partir de então é que eu me considero mesmo uma espírita praticante, porque foi quando nós começamos a estudar as obras básicas, e cursos de passe, e eu agradeço a Deus, eu sempre digo isso, Lira, porque em, quando foi em 95 que eu passei por uma outra prova muito grande, que foi a perda de uma, de uma outra filha, já as perdas de completar 19 anos, e, e o, o, o tripé que me deu força para superar essa, essa, essa perda... né Perda para quem é espírita não é bem uma perda Mas a gente ainda é muito apega, Apesar de ser espírita a gente mas é muito apegado é, né? à matéria Mas que vai pegar um ônibus Para ir para uma outra cidade Você, você fica distante, exatamente. você acaba perdendo o contato Vamos é, dizer é, assim é, Exatamente é. Então é, o, o tripé que me segurou nessa época Foi a terapia, o trabalho e o espiritismo então eu agradeço a Deus por já ser é, estudante, por conhecer um pouco, a, aprender, a gente continua aprendendo sempre, né? a gente nunca sabe tudo, mas é, eu, eu encarei essa, essa segunda perda de um filho é, de uma forma bem diferente da primeira, pelo menos não houve revolta. A dor é inevitável, não tem como, né? a saudade, a falta, mas é, em momento nenhum aquela revolta que eu tive da primeira vez. Da primeira vez eu briguei com Deus, né? por isso que eu Augusto achou que eu estava revoltada. É, Mas a certeza do reencontro consola tanto, não, Ana? É, e, e eu tenho uma felicidade muito grande porque a, a, o fato de eu continuar frequentando... É, já sei espírita, minha filha, inclusive, ia também, eles todos tiveram assim essa formação com a gente. É, quando, quando quando ela foi embora, eu, o fato de eu continuar frequentando e meu marido também, me trouxe presentes que eu não saberia, não teria como agradecer. Eu vou te explicar. Eu tive algumas manifestações da Ana, alguns recados, e um deles, ninguém menos do que o Divaldo Pereira Franco, que me deu um recado da minha filha. Então, eu digo assim, bendita a hora em que eu continuo frequentando, porque eu estou próxima. O que acontece muito é assim, a gente vai no lugar, na hora do, do, que o, o sapato aperta, né, que dói o calo, você vai, aí naquele momento você passa e você vai deixando, e aí esquece, não vai e tal. E como felizmente não aconteceu isso comigo, espero que não aconteça nunca mais, eu só deixo de ir as minhas reuniões e os meus cursos, quando eu estou impossibilitado em função de trabalho. Mas, não sendo isso, eu faço questão de seguir estudando, ensinando, porque a gente faz cursos, a gente ministra já alguns cursos, felizmente, com pouco que a gente sabe, a gente distribui esse pouco para quem ainda não sabe. Então, eu tenho essa felicidade de estar ali e de estar tendo contato com esses médios. Isso do, do Divaldo foi no meio de uma festividade do centro que eu frequentava, que estava completando 50 anos. Eles me convidaram para apresentar essa festividade. E o Divaldo era uma das pessoas que vinha para falar que ele era padrinho do centro, do Ceará Fraterna, lá no Rio de Janeiro, que eu frequentei durante 20 anos. E numa dessas, eu subia no palco, apresentava o coral de cia, sentava ali na frente. Quando apresentei o Divaldo, nós nos cruzamos na escada da subida para o palco, e o Divaldo falou assim, naquele jeitinho muito dele, assim, eu preciso conversar com a senhora. E eu, ah, tá bom, tá bom. Então, aí ele subiu, deu a palestra, aí desceu, eu subi e tal. Quando terminou tudo, eu olhei a mesa do Divaldo, ele estava rodeado de gente, como sempre, né? autógrafos, fotos e tal. E aí, quando diminuiu um pouquinho o movimento, eu fui lá, falei, Valdo você queria falar comigo? E o Divaldo me passou, assim, um recado que foi o maior presente que eu podia ter recebido, que durante o tempo todo que eu estava apresentando, que ele via uma jovem do meu lado, descreveu a minha filha, e que ela tinha me mandado um recado. Eu, desculpe, eu me emociono, Não, mas eu faço questão tá bom, tá bom. de falar, porque é muito lindo ela tinha mandado um recado, que ela mostrava assim, ela me abraçava e mostrava para o Divaldo assim, essa aqui, ó, essa aqui que é a minha mãe. Como se dissesse assim, não vai passar o recado para a mãe errada. E aí, entre várias coisas que ela falou, eu cheguei em casa, fiz questão de escrever para não esquecer, né é, uma delas foi que era muito bom que eu e meu marido não tivéssemos nos revoltado, que a gente tinha continuado frequentando o centro, e que as violetas, porque eu, eu produzi violetas na janela que quando ela desencarnou nós ganhamos esse livro por três vias, meio as nossas mãos. Daí que a gente eu fiquei antenada e resolvi fazer a peça. E quando eu recebi esse recado do Divaldo eu já estava com a peça em cartaz, não me lembro quantos anos. E assim ela dizia no final do recadinho todo, que ela dizia que as violetas lá do lado onde ela está, ela está cultivando. Mas não é para colocar na janela não, é para fazer um tapete para quando eu for para lá, para ela me receber. Então, olha, foi é o um presente mais lindo que eu podia ter recebido e é por isso que eu agradeço a Deus todos os dias por continuar frequentando e por ter tido esses presentes lindíssimos. Que mãe que não queria ter, né? E, e que esse tapete continua sendo feito por bastante tempo que nós precisamos de você por enquanto por aqui da hora que eu tiver aí que eu tô prontinho não estou com pressa não mas quando eu tiver que tiver aqui eu também eu tô pronta e fala para nós um pouquinho sobre a sua personagem a Lucinda é é o, o, o mote dele né aquele que ele leva para conduzir como foi para você né fazer esse papel né e como como foi o seu relacionamento com ela é a Lucinda é, eu gostei muito até porque ela tem uma conotação assim meio cômica e de todos os filmes que eu fiz no Bezerra, por exemplo, eu fazia uma das irmãs dele, que a família é, abjura totalmente quando ele se declara espírita, né? E o irmão mais velho é, manda uma carta para ele, que eles cortam relações com Bezerra. E essa irmã aceita, porque eles eram assim é, cristãos daqueles é, de carteirinha mesmo, Ortodoxo. né? Ortodoxos. Então eles não aceitam o fato do Bezerra ter é, a, é, ter declarado abertamente E ter se, se convertido ao espiritismo E essa irmã também vai Fica do lado do irmão mais velho Contra o Bezerra Mas nos outros filmes, por exemplo No, no, no Chico Xavier Eu fazia a Carmen Peralva Que é uma médium Que prevê que o Chico vai, vai Psicografar 400 obras né? É muito bonita a história Ela diz para o Chico que ela viu assim Caindo sobre a cabeça dele livros e, e aí é, o, o Chico não entendeu muito bem falando assim lírios, sobre a minha cabeça, não lírios, não livros, então ela era uma médium encarnada, no o filme dos espíritos também eu fazia uma personagem aqui encarnada, só no nosso lar que eu fazia uma entidade espiritual, né? E, e agora, nesse aqui, também é uma personagem encarnada, que não tem nada a ver com o Espiritismo, fica muito de pé atrás, e quando ela ouve eles falando sobre morte, não sei o que ela sai de filhinho, ela não quer saber, dizer esse papo, eu deixo isso para lá. Então foi muito engraçado, e foi muito gostoso fazer. Bom, então vamos pedir para que você, com o nosso público, convide, né, o pessoal do Canal do Bem, da Rede Amigo Espírita, né, a estar nos cinemas dia 14, 15, 16 é importante essa primeira semana né, que, o, o, o, principalmente, o espírita, né, o, o, o simpatizante, compareça às salas de cinema né, para que o filme possa prosseguir, tenha vida longa. Né, isso é importante que o nosso público entenda. Este primeiro momento, ah, eu vou deixar para assistir depois. Não, você vai assistir, você pretende assistir? Vá na primeira semana. É assim, a importância é tão grande só para explicar para quem não, não sabe o Bezerra de Menezes foi um filme feito assim, com poucos recursos, sem grandes pretensões, e entrou assim no circuito pequeno. E, para surpresa, eu acho até que dos produtores e de nós que participamos da obra, ele ficou em cartaz durante muito tempo. Então, os produtores de cinema atentaram para o detalhe de que uma obra com temática espírita atrai um público muito grande, e principalmente o público espírita, que é um público que não vai ver uma ficção científica, não vai ver uma comédia, né? um um besterol e tal, porque eles gostam de, de temáticas mais, mais, sérias. mais sérias, que e falem... Que seja divertido, mas profundo. Divertido, importante, claro, mas que tenham assim uma temática séria, que falem dessa da, da, da, da relação de nós né, enquanto enquanto encarnados com o espírito, com o plano espiritual, da nossa responsabilidade enquanto aqui, de que a vida continua, da reforma íntima, enfim, então o espírito, aquele que já está mesmo mais é, entrosado com a doutrina, ele não, não gosta de qualquer filme, mas quando é um filme com temática espírita, ele comparece. E aí, com o sucesso do Bezerra de Menezes, os produtores de cinema atentaram para o fato de que uma temática espírita tem, além do público comum de cinema, tem um público diferenciado, que é o espírita. E isso ficou provado Então daí surgiram outras produções As pessoas acordaram Ou se já estavam em projeto ou não Eu não sei, mas é, coincidência ou não Coincidências não existem não existe. Aí veio o, o Chico Xavier As vidas, aí veio o nosso lar Aí veio a, mãe as do mães Chico, do Chico o, o filme dos espíritos E outros tantos que já surgiram aí, E vão muitos mais surgir né? Mas o importante é justamente isso que você falou Que na primeira semana O público espírita comparei para mostrar que essa temática realmente tem que ser é, mais é, valorizada que mais filmes tem que vir e a, a, a excelência a gente só consegue com a repetição, que nem todo mundo espere sempre uma obra-prima, porque de, cada produção depende muito das possibilidades financeiras também que a gente tem, né? Às vezes você, o diretor produtor pensa numa coisa assim e não tem condição financeira, mas a gente vai conseguir fazer muitos mais e cada vez melhores, fazendo sempre muito mais, e para isso é necessário que o público prestigie nessa primeira semana. Estão todos convidados um abraço muito grande, foi muito bom falar com vocês e chega porque eu falo demais, eu sou um papagaio. <risos> tá bom.